olá aqui é o Polose. eu vou ensinar nesse vídeo como é que você faz para acelerar o seu sucesso através das pessoas como através das pessoas que você anda as redes que você participa como é que isso está influenciando no teu sucesso ou no teu fracasso nos seus resultados de vida se você está engordando ou emagrecendo se você está tendo sucesso financeiro prosperidade ou está endividado não está conseguindo crescer financeiramente se você está crescendo profissionalmente ou não eu vou ensinar nesse vídeo como os relacionamentos a rede social o contágio social influencia nos seus resultados como é que você faz para gerenciar isso como é que você faz para usar para ter pessoas perto de você próximas de você que vão levar você para o sucesso que vão acelerar os seus resultados eu vou ensinar nesse vídeo então a gente chegou no 18º vídeo dos princípios do sucesso foram 18 vídeos com esse, onde eu venho ensinando técnicas ferramentas estratégias de como ter sucesso através do que eu aprendi estudando nesses últimos quatro anos como coach com os melhores do mundo e do brasil e eu agradeço a você que tem acompanhado, eu tenho lido cada comentário, eu estou muito feliz com os ganhos que as pessoas vêm tendo, evoluindo, elas têm escrito, por eu tenho mudado minha vida. E isso que me faz continuar fazendo o que eu faço, com essa missão de ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. E nesse vídeo, então, eu vou compartilhar com você algo que revolucionou a minha vida quando eu aprendi isso. Quando eu comecei a aplicar isso na minha vida, eu passei a ter novos resultados, a melhorar várias áreas da minha vida, porque a gente acha que, às vezes, sucesso é financeiro, não, mas sucesso é ser feliz e ter sucesso em todas as áreas da vida. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre contágio social. Contágio social é uma, uma ciência, um estudo, uma técnica, algo que você pode aplicar na sua vida para você começar a ter resultados imediatos. Existem dois pesquisadores, Christox e Fowler. Eles estudaram durante 25 anos... Uh, o resultado das conexões entre, entre pessoas. Eles mapearam uma cidade dos Estados Unidos durante 25 anos e eles começaram a fazer cruzamentos matemáticos muito sofisticados e trazer estatísticas de como as pessoas que a gente se relaciona, que a gente se relaciona influenciam no nossos resultados de vida. E eles viram o seguinte, eles viram através da pesquisa, que esse aqui, ó, por exemplo, sou eu, que se o meu amigo engordar, que eu conheço, meu amigo de primeiro grau, que eu tenho relacionamento com ele, que eu convivo com essa pessoa. Se ele engordar, eu tenho 51% de chance de ficar gordo também. Isso, ciência, pesquisa, tudo comprovado. E isso se estende para resultados financeiros, relacionamento conjugal para qualquer área da vida. Então, se o meu amigo ficar rico, eu tenho 51% de chance de ficar rico também. E aí, até então, você percebe isso empiricamente, você consegue perceber que as pessoas com que a gente anda influencia direto nos nossos resultados. A gente já ouviu um ditado que dizia assim: olha, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. E a gente vê isso muito forte. Só que o que eles conseguiram perceber também através desse cruzamento matemático, é que se o amigo do meu amigo que eu nem conheço é o meu é da minha rede de segundo grau ele se relaciona com, com o meu amigo mas eu não conheço essa pessoa se ele engordar se ele ficar rico eu tenho 25% de chance de ficar gordo também de enriquecer também ciência pesquisa e o que foi mais impressionante é que se o amigo o amigo do amigo do meu amigo que eu não conheço meu amigo também não conhece ele tem contato com essa pessoa e está na minha rede de terceiro grau se ele engordar eu tenho 10% de chance de ficar gordo também e isso eles trouxeram eles foram trazendo pesquisa, e eles mostraram que uma pessoa por exemplo num estado depressivo que não apenas é, não apenas agentes patogênicos como bactérias e vírus são passados de pessoas para pessoas mas estados emocionais crenças e comportamentos também e eles viram que uma pessoa num estado depressivo, ela impacta, a energia que ela emana impacta num raio de um quilômetro. Ou seja, se uma pessoa que está do meu lado ela está com uma tristeza profunda, eu tenho uma chance de começar a ficar triste também. Eu estou falando de ciência aqui, não estou falando do que é achismo tá? Christox e Fowler, eles escreveram um livro chamado o Poder das Conexões. Tem uma uma pesquisa deles, uma palestra no TED Talks, onde você pode ver eles falando sobre essa pesquisa. Então vamos agora trazer aqui para o nosso dia a dia e começar a entender. Como é que eu aplico isso? Como é que eu passo a ter resultados na minha vida? Se, por exemplo, ó, a pessoa que está solteira, ela está solteira, mas ela quer iniciar um relacionamento sério, ela quer iniciar um relacionamento, quer noivar, quer casar, e esse é o sonho dela. Só que se você for pegar, por exemplo, uma pessoa solteira, quais são os programas que ela faz? Ela faz programas com pessoas casadas ou com outros solteiros? com outros solteiros, e esse é o contágio dela. Você vai ver que uma pessoa que está solteira e não está conseguindo se relacionar, ela quer, mas não consegue. Vamos pegar aqui um exemplo de mulher. Ela quer se relacionar, ela quer se relacionar com homens bons, que, que tenham é, que, que sejam do perfil que ela quer, para casar, para iniciar uma família. Só que ela vai andar com outras amigas. Você pode ver com quem ela anda, com outras amigas que são solteiras também. Aí elas vão fazer o programa. E quais são os programas que elas fazem? De mulheres solteiras, vai no barzinho, vai na balada. E quando você vai no barzinho na balada, qual é a pessoa que você vai achar lá? Um homem que quer um compromisso sério ou está mais afim de se divertir? A chance percentual muito maior de pegar pessoas que querem se divertir, que vão lá se divertir e não vão começar um relacionamento. Agora, se eu quero me casar, eu tenho que começar a fazer programa com pessoas casadas que se assemelham aos meus objetivos de vida porque aí eu vou a chance de eu conseguir uma pessoa do outro lado que é séria também que se relaciona nessa nessa rede social é muito maior então, eu, você precisa começar a pensar estrategicamente, você precisa andar com pessoas que se assemelham aos seus objetivos de vida. Se você quer ficar rico, se você quer prosperar, você precisa começar a andar com pessoas que são ricas e ver como elas pensam, como elas agem, como elas se comportam, o que elas fazem no dia a dia delas, quais foram os caminhos que elas trilharam para chegar onde elas chegaram. Porque se elas têm um resultado específico, elas fizeram algo para isso. Elas fizeram algo para ter esse resultado. E quando eu começo a andar com essas pessoas, eu começo a aprender com elas, eu começo a pensar igual a elas, eu começo a energia delas começa a impactar na minha energia se eu quero crescer por exemplo me tornar um diretor um gerente na empresa e você vai começar a ver que o analista ele anda com o analista o operador de máquina anda com o operador de máquina. O gerente anda com o gerente. O diretor anda com os diretores. Então, se eu quero ter, crescer, eu preciso pensar igual o cara que é analista ou eu preciso pensar e agir igual um cara que é gerente ou diretor? Eu preciso pensar igual a eles, porque aí as pessoas vão começar a ver que eu entrego um resultado diferente, que eu penso de forma diferente. Então, eu tenho que começar a agir de forma estratégica. Como é que eu faço para me relacionar com os gerentes, com a diretoria? Como é que eu faço para almoçar com eles? Como é que eu faço? Ah, mas poxa, é, essas pessoas têm dinheiro, elas almoçam em lugar caro. Ué, para de gastar com o McDonald's, economiza no McDonald's, numa pizza, não sei alguma coisa, investe porque tá com essas pessoas é investimento. Você, você entende isso? Eu preciso investir de forma estratégica. Tinha uma, uma época que eu trabalhava, eu era auxiliar de produção, trabalhava numa empresa em Vinhedo, auxiliar de produção, eu embalava rolo de lixa. Aí olha o que eu fazia. Na hora do meu almoço eu almoçava correndo e quando a maioria ia deitar, ia dormir ou ficava jogando conversa para o alto. Eu ia no escritório onde ficava o administrativo, sentava e começava a pegar revistas da área da empresa que trabalhava com abrasivos, com lixas e ficava lendo. E aí começava a passar gerência e diretoria e ficava vendo que eu estava lendo uma revista de um negócio da área. Aí às vezes eu pegava e fazia uma pergunta sobre aquilo que eu estava lendo: Olha, me explica isso aqui, eu quero entender melhor como é que funciona o negócio. Peraí, aí quando o cara olha e vai pensar em promover alguém, ele olha pro cara que tá dormindo ou ele olha pro cara que tá ali no meio, que tá, que tá mostrando que quer crescer, que tá próximo? Então você tem que andar com as pessoas que se assemelham com o seu objetivo. Você quer emagrecer? Com quem você tá andando? Com pessoas que só, vão, só pensam em churrasco e sai para comer e esse tipo de coisa? Ou fica bebendo, bebendo, bebendo? Ou você procura pessoas que, que fazem atividade física? que se alimentam corretamente, comece a andar com essas pessoas, porque aí a sua alimentação vai passar a ser igual a elas. Você vai querer fazer churrasco, essas coisas, a alimentação você vê que é toda regrada a alimentação dessas pessoas. E aí você começa a pegar a energia delas, a pensar como elas pensam e você passa a ter os mesmos resultados. Então, quais são os objetivos que você quer para a tua vida? Olha para essas pessoas que têm esses objetivos e começa a se relacionar com elas. Se você vai pegar, pega, por exemplo, é, mulher que está com problema de relacionamento, ou com um homem, mas homem é um pouco mais difícil. Aí pega a mulher, coloca numa rodinha e aí você começa a ver mulheres com um problema de relacionamento, todas elas tacando o pau no marido. E falando, não, o culpado é ele, não sei o quê. E aí você vê que a hora que você vai olhar, você está imerso no meio de pessoas que estão com o casamento fracassado e o seu também está. Agora, você quer melhorar seu casamento? Vai andar com pessoas que são exemplos de relacionamento. Começa a ver o que elas fazem, como elas agem, e você vai ver que elas se elogiam, que elas se abraçam e beijam, são cordatas. E aí você vai começar a fazer as coisas iguais. Então procura. E você pode procurar nos seus objetivos. Olha, eu quero melhorar meu espiritual. Vai andar com pessoas que, desenvolvam o seu, que desenvolvem o próprio espiritual. E aí vai procurar onde estão essas pessoas. Como é que eu posso me dedicar para ter esses resultados? E eu trouxe alguns passos, então, para você aplicar, que você precisa fazer para viver o contágio social na sua vida. Então você vai fazer o seguinte, ó... Você vai procurar novas redes. Primeiro passo, quais são as redes que você pode entrar, onde as pessoas estão, que se assemelham aos seus objetivos de vida? Olha, eu, por exemplo, se eu sou coach, você é coach, ou você é vendedor, ou você quer começar um negócio, ou você precisa de um emprego, é, quer mudar de área e você quer estar com pessoas ricas. E se você pode, onde é que essas pessoas vão? Poxa, vai fazer uma aula de tênis, uma aula de golfe. É começa a, a, a frequentar um clube ou um lugar que eles passeiam que essas pessoas passeiam onde que está essa rede? E às vezes, olha só, poxa, mas eu não tenho dinheiro hoje, Polozzi, para fazer golfe, para jogar tênis, porque então faz o seguinte, ó, ao em vez de você estar tá aqui e você querer vir para cá financeiramente, qual é o próximo passo que eu preciso dar? E vai começar a desenvolver uma nova rede que é maior que a sua já, não lá muito em cima. Aí você chegou nessa, dá mais um passo. Chegou nessa, dá mais um passo, aí é a hora que você vai ver. Em um, dois, cinco anos, você mudou completamente a sua vida. Olha, eu não consigo acesso ao diretor, ao presidente da empresa, ah, mas consigo a gerência. Oh, qual, é, qual é o gerente que eu posso começar a me relacionar? E aí vai buscando novas redes para você. Poxa, às vezes tem o encontro de empresários da igreja que eu vou, às vezes do seu lado tem esses encontros. Olha, tem encontro de mulheres empreendedoras, tem grupo de estudo bíblico, só que aí o grupo, por exemplo, a pessoa se reúne na casa para estudar. São pessoas que estão estudando um tema bíblico, só que são pessoas ali que estão... E aí você vai analisar qual é o resultado daquela rede. Às vezes são pessoas prósperas financeiramente, que têm ótimos relacionamentos e eu começo a me envolver e entrar nessas novas redes. Tá? Então, primeira coisa, busca novas redes aí para você começar a ter esses novos resultados. Segunda coisa agora, sai das redes, das redes negativas que não trazem resultado para você. Poxa, às vezes está na rede do clube. Aí você vai no clube, é todo dia. O pessoal sai do trabalho e vai para o clube. Aí o que eles fazem? Beber, beber e fumar. Fica bebendo e fumando. E aí você vê que essas pessoas não saem do, do, do lugar, não tem resultados expressivos. E aí você vai ficar nesse meio, fica falando besteira, sai sai de grupo de WhatsApp inútil, que não, não agrega nada, que só fica fazendo, falando besteira, falando piada ou postando desgraça. Se você, você, tem, você tem algum grupo que é negativo demais, que é todo mundo para baixo, que ninguém cresce, ninguém busca evolução, sai do meio dessa rede sabe que ela está influenciando cientificamente cientificamente está sendo mostrado para você que isso está influenciando no seu resultado e isso é uma decisão você continuar a, agora conhecendo isso porque o que você não tinha é porque você não sabia então se você vinha estar tá no meio de redes negativas é porque você não sabia disso só que agora você sabe e você precisa tomar uma decisão porque se você continuar fazendo isso você é responsável agora pelas suas escolhas e decisões. E você vai colher os resultados disso. Então dá para sair daquela rede negativa? Sai, ai, poxa, mas é a rede da minha família, é a rede da família da minha esposa, do meu marido, eu não consigo sair. O que, que eu faço? Diminui o tempo. De, um, quando eles estão negativos, falando besteira, sai, fala, olha, eu preciso fazer outra coisa ali. E sai. E só fica com essas pessoas enquanto você estiver em amor com elas. A hora que tiver bom, o papo tiver agradável, ok. A pessoa começou a lamuriar, chorar, falar de desgraça. Opa, tem que ir embora. Tchau, tchau, tchau, tchau. E pronto. E começa a sair das redes que não agregam nada pra você. Terceiro, agora, eliminar pessoas que não se assemelham aos seus objetivos de vida. Eliminar que o seguinte é, ah, ser seletivo. Sim, é isso que eu estou dizendo. Realmente isso, porque você sabe o quanto isso está influenciando na tua vida. E eu não estou falando para você não ajudar pessoas. Ajude sim. Seja um exemplo para elas, para que elas queiram ter a transformação que você teve, os resultados que você tem. Ajude as pessoas assim. Mas eu não preciso ficar convivendo. Eu não preciso pô, ficar colocando a pessoa dentro da minha casa, ficar ouvindo a lamentação, a reclamação, a negatividade dessa pessoa. E se ela é uma negativa, se ela não se assemelha aos meus objetivos, eu reduzo o tempo com ela até que não tenha mais e começo a aumentar o tempo com pessoas que buscam crescimento e evolução na vida e começo a andar com essas pessoas. Tá? Isso é extremamente importante. A pessoa não agrega, vai diminuindo o tempo de relacionamento com essa pessoa porque ela está influenciando os seus resultados. Você sabe disso. Se você tem aquele amigo, ou amiga que é negativo, liga para você, não apoia os seus sonhos, tem inveja de você não te parabeniza pelas suas conquistas. Por que, que você vai ficar andando com uma pessoa como essa? Ah, porque eu tenho um apego, porque eu tenho. OK, a decisão é sua. Que okay, a decisão é sua. E outra coisa, não ajudar a quem não quer ser ajudado. Faz o seu melhor, ajuda as pessoas. Se a pessoa não quer ajuda, ela quer continuar da forma como ela é, a decisão é dela. Respeita isso. Talvez não seja o momento dela. E aí você vai buscar a sua evolução, você vai buscar o seu crescimento, você vai buscar ser uma pessoa melhor. E aceita que cada um tem a vida que merece. O livre-arbítrio, as pessoas fazem o que querem da vida delas. E se a pessoa quer continuar daquela forma, ela quer ser assim, não tente você mudar ela. Se você quer mudar as pessoas, sabe como você muda? Pelo seu exemplo. Assim que as pessoas verem você os seus resultados, como você é, elas vão querer falar assim, poxa, eu quero ser igual a ele. E aí sim ela vai buscar mudança, e aí ela vai se abrir para você falar algo. Mas se você ficar falando, muda isso, muda isso, muda isso... Não é assim que transforma as pessoas. Você é o, precisa ser a transformação que você quer nas pessoas. Tá certo? Então, você aplicando isso, o contato social, tenho certeza que esse, certeza não, esse é um requisito obrigatório para você ter sucesso. Para os seus relacionamentos, as pessoas que você vai passar a conhecer fazendo isso, as novas redes. Então, só que você não adianta você assistir o vídeo e falar, poxa, legal, muito bom isso, e deixar um comentário. É você fazer, deixar um comentário e e buscar e aplicar isso já vai se já vai amanhã já vai no próximo dia já pensa onde é que eu posso ir quais são os lugares novos que eu vou frequentar quais são as redes que eu vou sair quem são as pessoas que eu vou passar a andar com elas e quais são as pessoas que eu vou me afastar para que elas não sugam energia me jogue lá para baixo e influenciem diretamente no meu resultado então eu espero que você tenha gostado desse vídeo eu realmente quero trazer para você os caminhos o que eu tenho aprendido o que tem feito diferença na minha vida e o que eu tenho ensinado milhares de pessoas e eu já tenho transformado milhares de pessoas, tenho tido essa oportunidade por tudo que aconteceu na minha vida e o que eu venho trazendo de conteúdo. E essa é a minha missão, esse é o meu desejo, eu amo fazer isso. Eu amo transformar vidas, vida, eu amo ajudar as pessoas a serem o melhor que elas podem ser. Porque isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa extremamente limitada. E hoje eu tenho colhido na minha vida vários resultados e tenho ajudado pessoas a fazerem isso também. Se você puder participar da minha palestra, eu dou palestra na região de Campinas inteira, na Campinas, São Paulo. Entra no meu site para ver. Às vezes eu faço online, mas tem meus vídeos, vários conteúdos para você acessar e ir aprendendo aí. E vai comentando a sua transformação, os seus resultados, aquilo que você está conquistando, assistindo os meus vídeos, tá? Eu faço isso com muito amor, com muito carinho, para que você realmente tenha sucesso, que realmente o mundo seja transformado por pessoas que fazem a diferença. O bem nunca para, eu ouvi isso com o Jerônimo Temer, o bem nunca para, se eu estou fazendo o bem aqui e trazendo transformação para você, você vai ajudar outra pessoa e assim a gente vai viver realmente num mundo melhor. Eu acredito nisso. Ah, é utopia? Pode ser que seja, mas eu prefiro morrer tentando, porque pelo menos eu vou ser feliz fazendo isso que eu faço. E como é que você me ajuda a, a, a, com a minha missão? Deixe um comentário, comenta aí. O que estava tá, se você tem evoluindo, o que você está aprendendo, se você gostou do vídeo. Seu comentário é muito importante. Ele que me incentiva, ele que é o combustível. Que eu leio todo dia, eu leio pela manhã comentários, porque isso me dá combustível gás para eu continuar fazendo o que eu faço, lendo, estudando mais, buscando mais conteúdos e gravando novos vídeos. Então deixa o seu comentário aí, dá um, um, um curtir para me ajudar. Quando você dá um curtir aí no Facebook ou no YouTube, isso vai aumentando a classificação do vídeo, mais pessoas vão assistindo e compartilha. Compartilhe e marca as pessoas que você quer que assista esse vídeo também, que você ama, que seja importante para elas, marca e aí as pessoas vão começar a aprender isso, tá certo? E eu deixei um link também aqui em cima, se você estiver no Facebook, ou aqui embaixo no YouTube, na descrição do vídeo, para você assinar e começar a receber as séries, a série de vídeos dos princípios do sucesso, se você não recebe ainda. Tá? Clica lá, coloca o seu e-mail para você passar a receber no seu e-mail. Então minha gratidão a você, tá? compartilha aí, deixa o seu comentário, dá um curtir. E eu te desejo muito sucesso a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço!